Oi galerinha, esse vídeo não vai ter edição, E tá com estreia, nice, uuuu, uh, uh, uh. tá, eu queria anunciar uma seguinte coisinha no gamerista, por que eu tô levantando a sobrancelha se assim? não tem nada demais, nem tem segundas intenções? É só a mania. Tá contente, só não quer dizer que eu vou virar um palhaço. Tá. Ocorre o seguinte. Se vocês quiser apoiar o Gamerista, o Dino é só disso, mas se você quiser apoiar o Gamerista, por favor, compartilha. Eu vou dizer para vocês. Não é uns um vídeos que você tanto ama no Gamerista? Então... Fale eles aí no chat da estreia ou nos comentários do vídeo para eu poder ver e eu lançar mais esse vídeo para vocês gostarem mais, eu lançar mais, eles vão gostar mais até eu me cansar ou eu não querer mais. Esse é o ciclo do conteúdo do Gamerista. Eu gravo até cansar ou não poder mais. E Corre basicamente assim Vocês vão colocar aí no chat de alarme é, No chat do, da estreia Ou nos comentários Se não tiver na estreia Então vou esperar Ok, no rosto não pode ser tão feio assim É difícil ficar na mesma cara sem assim, edição E deve ser tão fácil com uma edição Tô levantando o óculos. Oi? A vai aí tá? Tá. Também é meio estranho esse tempo de sonho. Mas acho que já deu tempo. Então, se vocês fizerem isso, vocês estarão ajudando muito o canal. Então, né? É. Eu espero que você... Minha mãe tá soluçando no meio do banho. Evolução humana. Bom, espero que você tenha entendido ou falado do que você gosta do meu canal, que o intuito é esse, por favor, fala o vídeo só pra isso, tá? Também eu pensei melhor, e não vai ser como uma estreia, não, não tem nada de mais. Então, né, seria que vocês tenham gostado ou odiado, não, não tem nada demais mas se inscreve no canal e fala o que você achou dos vídeos. Não fala que você achou é uma bosta, assim. Fala o que vocês mais gostou. Então, tchau, uau,